Você já percebeu que na maioria das vezes você perde um tempão escolhendo métodos de estudos e na maioria das vezes você não assimila nem a metade? Calma, eu tenho a solução. A minha turma é extensivo o Enem e Medicina. Galera, a gente sabe que em ano de vestibular a gente não pode brincar. É por isso que eu vou deixar um link aqui embaixo para você baixar um plano de estudos para saber tudo o que vai rolar no curso. Não esquece também que você pode entrar no site e se cadastrar gratuitamente para baixar alguns materiais gratuitos. Galera, vem estudar comigo, deixa que o tio Que te explica.